É, meus amigos, conforme a Ana citou, lembra lá na sessão da Câmara de muita gente reclamando da coleta de lixo? Pois bem, lá no bairro Santos Dumont, eles estão revoltados com uma situação que envolve justamente a coleta de lixo. Há mais de uma semana, a equipe de coleta não recolhe o lixo das residências que ficam na Viela Ficando, também conhecida como Acesso Fica. A nossa equipe de reportagem conversou com a moradora Regiane Nascimento, que mora no local, e ela nos contou que desde terça-feira passada, dia 25 de abril, essas sacolas estão no mesmo local. A equipe de coleta foi até lá, só que não completa o serviço e a rua, no completo serviço da rua e acaba indo embora deixando para trás aí as sacolas completamente cheias de lixo e algumas residências como essa, nessas imagens que vocês estão vendo que situação, né? ó, o pior de tudo são esses aí que são jogados no chão aí vem o cachorro, vem o gato da rua, rasga vira aquele auê todo né? então, obrigado você está mandando e nós, claro, fomos atrás. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura para saber o que está que acontecendo na travessa fica ou no acesso fica. O né? que está que acontecendo? Por que, que a coleta de lixo vai até o local e não termina o serviço? Bom, e a resposta que eles deram, nos deram para a gente, né, por meio de nota, é que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente informou que a coleta é, na região é às terças, quintas e sábados à noite. E a empresa responsável pela coleta foi comunicada a questão e dará atenção a isso. A pasta também informou também, que caso algum morador tenha alguma dificuldade com a coleta de lixo, deve entrar em contato com a secretaria pelo telefone 3929-1248 ou 3929-1298, 3929-1248 ou 3929-1298 ou pelo WhatsApp, 99182 99, 3258 Terça, quinta e sábado, hein, gente? Atenção aí os moradores da Travessa Ficam, ou o acesso fica, o recolhimento do lixo aí no bairro de vocês é terça, quinta e sábado à noite. De repente a pessoa coloca lá na quarta de manhã e fica lá o tempo todo, né? Então é bom saber os dias que passam para evitar aí o desgaste e também para evitar o transporte. Combinado? TVC na rua, meu amigo. Tá com problema? Manda para a gente que a gente vai atrás da solução, sim!